Eu paro e espero, tá? Sim? Joey, você... A gente vai andando enquanto isso. Você lembra do documento que falava sobre o parasita de dimensões e o Eric menciona que ele fica forte com a proximidade com a fenda? Sim. Eu não faço ideia do que é a fenda, mas a única fenda que eu penso nesse contexto é uma fenda entre o mundo normal e o paranormal.